Então, nossos seguidores, Momento Unimed, hoje com a presença do Dr. Richard Marquante, ele é cirurgião geral, e vamos falar sobre o Maio Roxo. O doutor já conta para nós o que é o Maio Roxo, o que significa para nós conversarmos esse bate-papo, doutor. Então, mas primeiramente agradecer a Unimed, agradecer o Rio Mafra Mix pela oportunidade de esclarecer aos internautas. É, então, o Roxa é Programa de Conscientização sobre Doença Inflamatória Intestinal. Quem vem a ser doença inflamatória intestinal? É, o, o nome já diz, é a inflamação dos nossos intestinos, provocada por uma, um caráter genético, né, herdado. Não é por alimentação, mas sim uma doença da mucosa intestinal. E isso pode acometer nossos intestinos desde o nosso ânus até a nossa boca. As duas mais conhecidas são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São as duas é, entidades conhecidas como a doença inflamatória intestinal. Doutor, os sintomas? Os sintomas: a maioria dos sintomas sempre são digestivos, né? Cerca de 60% dos, dos casos o paciente tem dores abdominais. É, fezes sanguinolentas, é, é, cólicas ao se alimentar, muco nas fezes, presença de sangue nas fezes, é, emagrecimento, anemia é, e também em alguns casos pode cursar com é, manifestações fora do sistema digestivo, como problemas de artrite, problemas de pele, problemas oculares. Tá? Doutor, isso claro, nos remete ao diagnóstico e também pós-diagnóstico ao tratamento. O tratamento. Então, o diagnóstico a gente faz é, por endoscopia, as manifestações, claro, clínicas, consulta médico, o médico vai entender o que o paciente está se queixando e provavelmente vai pedir exames e o padrão ouro para se diagnosticar é endoscópico. Né? Você faz a biópsia e vem a comprovação da doença inflamatória intestinal. O tratamento, você vai usar anti-inflamatórios específicos. Lembrar que essa doença não tem cura. É uma doença crônica, de caráter genético, incurável. Mas você vai ter a remissão. Né? Para isso, você vai fazer tratamento com medicações específicas para o intestino. É, às vezes corticoides, às vezes imunossupressores, aí abre um compêndio de tratamento. Né? E o gran, a grande importância é o acompanhamento, porque essa doença ela pode eventualmente levar a câncer câncer do intestino. Então, os pacientes, mesmo em remissão, eles têm que ser acompanhados, têm que ser vistos, têm que ser seguidos, fazerem endoscopias seriadas justamente para não evoluir para um problema mais grave. Por isso, o diagnóstico precoce é o importante. O diagnóstico precoce é fundamental, com acompanhamento é fundamental, não deixar que a doença complique. Né? As complicações podem ser câncer, pode ser obstrução de intestino pode eventualmente precisar de uma cirurgia por causa de uma fístula que aconteceu do intestino, uma obstrução, não consegue mais evacuar. Então, para não chegar num grau avançado, ou até mesmo de um câncer de intestino, é importante sempre que se faça as medidas de seguimento. O maio roxo é um mês um simbólico para se lembrar, mas claro que esse tratamento não tem maio, não tem novembro, é o ano é a vida da pessoa que está em jogo. É a vida da pessoa, mas sempre, sempre, né? Notou esses sintomas, tem a doença, tem que fazer a o seguimento, não tem independente de data, independente de período, tá? E para sempre, com certeza. Doutor, o momento de já está chegando ao seu final. Aquela mensagem para os nossos seguidores, nossos ouvintes deste momento, quanto a esta doença. Então, assim, a doença inflamatória intestinal, lembrar que é crônica, incurável, mas com remissão. Tem que fazer o seguimento para o resto da vida para evitar complicações. Se você estiver sentindo alterações digestivas... É, com diarreia, as dores abdominais, muco, pus, sangue nas fezes, não deixe de procurar atendimento médico. Faça esse seguimento e controle para o resto da vida para evitar futuras complicações. Nosso Momento Unimed fica por aqui, agradecendo a presença do Dr. Risto antes, cirurgião geral, com essas importantes informações para vocês que estão nos acompanhando no Momento Unimed quanto à doença inflamatória intestinal. A gente volta em outro momento Unimédico, mais informações importantes para vocês que nos acompanham.